como é que é o nome do senhor todo? Joaquim Maldonado Ponce. Maldonado Ponce. Você é irmão do Aparecido, né? É, irmão do Aparecido. E, e vocês são quantos irmãos? É, era cinco homens e uma mulher. Seis. Seis homens. É, três falecidos, né? E agora são só... Agora tem o Aparecido, tem eu e tem a minha irmã. Como que chama a sua irmã? Antônia, é, Antônia Maldonado, cárcere, né? Cárcere, cárcere é. Cárcere, é. Cárcere. o marido dela era Cárcere. Você sempre morou aqui nessa esquina, né? Ou não? Aqui faz uns 50 anos, mais ou menos. 50 anos. É, porque quando minha mãe estava aqui, viva, eu morava com ela também, porque só... eu morava na Gerardo Forone e só vinha cedo, vinha cedo e ia embora de noite, ficava aqui. Almoçava, jantava, tudo. Aqui, tomava aqui então, é um ponto de, de, de almoço, de refeição. É, é aqui, a é. senhora continua essa tradição, né? É. Da, da, da, de fazer... A tia Ana, né? A tia Ana. É. Tia Ana. O esposo dela a Ana, a Ponce. é Ela é, é irmã do tio Mané Ponce, né? O, o vô Mané, Mané Ponce. É. Vo, é, que é seu tio. tio. Mané, o tio Francisco. Tia Francisca. Tia Zé. Zé, o Pedro... Pedro também, né? Tinha um Pedro. O, o, o Joaquim... O Pedro era é filho do, do tio Zé. Filho do Tizé, né? É. Foi Já é segunda filho. geração, né? É, segunda geração. É. Esse, esse pessoal, o, o Aparecido Ponce, ele é, trabalhou muito aqui, tem hoje supermercado aqui na Avenida... Eu trabalhei com ele mais ou menos uns nove anos. Nove anos? Mais ou menos. Aí depois que você... Teve o seu Depois comércio. Você se casou que separou, né? Separou o comércio. É, separou o comércio. A sua esposa é da onde? Daqui? É. De, de Pedregulho. A senhora é de Pedregulho? Que família que a senhora é de lá? Eu? É. Ah, Molina, Lopes, não sei. Meu pai era Lopes. Lopes. Minha mãe era Molina. Molina. Que coisa boa. Aqui o senhor trabalhou só... O senhor não trabalhou em fábrica, não. Só trabalhou pro senhor mesmo. Não. quer ver? Eu vim da Roça, nós é, da Roça, nós trouxe, meu pai trouxe 30 e, acho 35 sacos mais ou menos de arroz, e trouxe mais ou menos 20 sacos de feijão, um, um, um pouco de lata de gordura também, fala assim, às vezes nós vamos serviço para comer, tá, tá tendo, né? Então, tem um primo meu, que ele era pedreiro, né? Sim. Então, de tarde, nós mudamos, num dia que eu mudou de tarde, ele esteve em casa. Nós fomos morar lá na Major Duarte, na casa da, da, da minha avó, Antônia Ponce... Antônia Ponce Morales, né? Sua avó? É, como é que é? Antônia Ponce Morales. Né? Morales, né? Então, é, aí ele falou assim, ó, se você quiser começar a trabalhar amanhã, você começa a trabalhar. Então, eu fui trabalhar Fui trabalhar com ele. Trabalhei três meses... Três meses e meio, mais ou menos. Aí, depois, eu saí de lá e fui trabalhar no cortume, No cortume eu tra trabalhei três anos e meio. Depois, eu, o Persilho e meu, eu, eu, eu, meu pai montou a feirinha lá na Avenida Presidente Vargas. Aí, então, é, é, eu, aí eu, eu vi que o movimento começou a melhorar lá. Né? Eu falei, eu vou trabalhar com meu, com meu pai. né Melhor. Eu pedi as contas no Curtume, até o, o, o patrão não queria deixar sair de jeito nenhum, né, porque eu até recebi mercadoria para ir lá e tudo, na hora de almoço, né, e tudo, eles não falam, mas não sei, porque eles é sair, eu falei, não, mas vou trabalhar para nós mesmo Aí fiquei trabalhando, no parecido. Esse Curtume era como que chamava? Curtume Faite. Faite? Faite. Lá na... Na... Esmaião, Alonso? Alonso, não. Não, não é. É na, na rua. É do Curtulo. Aí você trabalhou, depois aí você veio trabalhar com o seu pai e é, ficou até hoje trabalhando. É, depois ficou, Depois, é, quando o Cercido casou, uhum. aí nós montou, é, comprou um bar, não, o Percido montou um bar para nós, o vizinho dele lá, né? Certo. Ficou mais ou menos uns dois anos, depois vendeu o vendi o bar, e comprei aqui na, na esquina, em frente à nossa casa, aqui, ó. Certo. Tinha uma mercearia de um, um cheiro de lixo eu comprei dele, e depois eu, eu, eu, eu, eu e meu pai comprou, né? Ficou eu e meu pai de sócios, né? Aí depois, é, Depois, com o tempo, nós tínhamos um contrato de um ano, né? Aí depois nós... E aí meu pai construiu aqui na esquina. Essa esquina aqui? Essa esquina aqui. Na esquina tinha um viver de passarinho parecido. E só tinha pás pretos tinha uns 20 ou 30 pás Presos. Né? Preso? Preso. Olá. É. Era aquela buruíra danada, né? Aí nós construímos aí e ficou. Aí eu fiquei 20 anos trabalhando, né? Depois eu saí, fui lá para baixo também. Lá já faz mais de 20 anos também que eu trabalho. Lá, lá perto... Aqui foi 30 anos. 30 anos aqui. É. E lá você que, que, que montou lá também, ou não? É meu e do meu genro, o Beto que nós construímos. É, o Beto. O Beto. É. E é uma construção boa, né? É boa. Ali vocês têm um movimento bom também, né? Tem, tinha... graças a Deus Sim. tem. Mas que coisa boa. A vida da gente é marcada por momentos de coragem, né? Ah, é. E tomar decisões e, e assumir, né? Igual é. você deixou de trabalhar no curtume e veio ajudar o seu pai. É. E o Aparecido também, né? É, ajudou os dois, né? Ajuntaram aí forças e hoje é um comércio grande, né? O Aparecido tem um movimento Depois muito grande, né? um bom começo para nós também, porque montou o bar, né? Tudo montadinho, bem montadinho. O Aparecido? É. E o Aparecido começou na feira. O Aparecido com a começou feira. trabalhando com... Sou Mateus, Mateus Fernandes. Sim. Ele foi o patrão dele, foi o primeiro patrão dele. Depois que ele, ele, meu pai, comprou a aí nessa na, na Presidente Vargas. Presidente Vargas. No condomínio pequeno e na época que o partido começou, ele não tinha um balcão frigorífico, nem nada para gelar uma água nem nada para fazer vitamina. Certo. Eu ia lá no franquino buscar ficar a serragem, é, não, eu ia na serraria, pegar a serragem, ia no franquino pegar aquelas pedras de gelo, põe numa caixa assim a pedra de gelo com, com serrage, a serragem para conservar a fria. E tinha um burcãozinho assim de madeira e tinha um cordeirão grande, mais ou menos uns Uns um 5 litros ou mais, enchia de água, quebrava um pedaço de gelo, punha lá, gelava a água e fazia vitamina geladinha. Difícil, né? Hoje a gente acha difícil, mas naquela época era, era tranquilo, né? E, e beber uma coisa gelada, era, era muito chique, né? Nossa, se era. Se era. Mas que bom. Aí, que coisa boa, início de um trabalho. Uhum. Você casou com quantos anos, Joaquim? Casei com 24 anos. E você casou e a sua esposa é de Bedregulho, mas ela já morava eu já aqui? Já morava aqui lá na chácara. Na chácara, chácara, Catuco. Catuco do pai. Era do seu pai? É. Aí você ficou conhecendo, namorou uns, uns meses. Namorou mais de um ano, né? Uns dois anos. Uns dois, dois anos. anos né? Aí casou e veio. E aí trabalhava lá no Samelo. É, eu, Traba... é. eu trabalhava no Samela. Trabalhava na fábrica lá? Na fábrica. Acabei seis anos lá. Lá o Sou Wilson, que era. É o Sou Wilson, né? Do Sou Miguel. Miguelzinho tinha um cortume também, né? Tinha, Miguel. é, Miguelzinho, é, Não foi o Miguelzinho que foi seu padrão de casamento? Não, é. Miguelzinho é padre. Miguelzinho. Ele eles... se ofereceu, eu que o outro, porque ele não é nem casado, né? É. Mas que coisa boa, sou, sou, sou Miguelzinho. Que é a é gente muito boa, né? É, bom. ver é. Eu sou e Wilson. depois foi morrer os velhos e acabou. É, mas na época... Mas, a, eles eram muito bom A fábrica deles deu um destaque muito grande, né? Deu um trabalho deles é. na região da, do Brasil, e né? O tá assim. meu também, o Nede, o, o Mudinho, que morreu... Cê. Também trabalhou muitos anos no Samela Trabalhou muitos anos? Muitos anos. até uhum. aposentar, né? Ele arrumou serviço na peixe, um vizinho nosso que arrumou serviço na peixe para ele. Arrumou serviço na peixe e depois o Samuel comprou o peixe, ficou como charme. Charme. É, do charme ele foi trabalhando, ele continuou trabalhando no charme, depois foi lá para a Avenida Presidente Vargas, lá em cima, lá perto da. Para o cemitério. cemitério um pouquinho. Ali uma fábrica grande. Depois né? dali ele desceu para.. Desceu para aqui para o centro, né? Cé. Na Aérea Palermo ali. E ficou até o Samel fechar. Trabalhou muito tempo ali. Ele, aposenta, ele aposentou e continuou trabalhando na fábrica, né? É. E era comum esse na época, né? Porque a pessoa aposentava cedo, né? Aposentava cedo. Começava a contribuir cedo é. e quem começou a trabalhar tinha gente que começava a trabalhar com 15 anos, 14 é. anos, né? É verdade. Já tinha registro, né? É. Tinha registro. Ele, tinha... Ele tem até hoje a carteira de menor dele. Até é. hoje? Até hoje tem. O documento dele tem. o pessoal trabalhava. Você começou a trabalhar cedo também, né? Que na, na roça veio pra roça cá? Eu comecei a trabalhar com 8 anos, e eu e o Parecido. Parecido também começou cedo. E lá na roça o que vocês faziam? Ué, caminhava um café, né? Tocava quatro mil pés de café, eu e ele, né? Na fazenda? E depois ia apanhar café. Apanhar café eu, ele e a, a, a, a minha mãe. E vocês. Qual fazenda que era? Doutor José Ribeiro Conrado, Santa Geraldina. A fazenda Santa Geraldina? É, era o doutor. O, o, o dono, o a... proprietário, né? É. Mas que coisa boa. A, a família do seu Manuel Ponce morava numa outra fazenda, Santana, né? Santana, né? É mais perto aqui da, é. do, do aeroporto ali. É mais perto, mais perto de nós. Você lembra bem daquela, o tempo que vocês moraram na fazenda? Ah, lembro alguma coisa, né? O serviço lá? É... Lá tinha 100 mil pés de café. 100 mil pés de café? 100 mil era café assim, era rua larga naquele tempo, né? Era 4 metros de largura as ruas as de café. Ru... E, e, e o que, que eles plantavam entre a, no meio do, dos pés de café? Plantava milho? Plantava é, feijão. Feijão? É. Arroz, feijão. Entre o, o, os, o café hoje, lavouro de café é só batata, café, né? Mas batata. Plantava batata né? E o que, que fazia? Vendia, trazia para vender na, na cidade? Trazia. Quando sobrava o gasto trazia, né? Plantava alho? Lá não comprava eu não comprava nada. Meu pai tinha. Ele engordava dois porcos. Eu comprava dois porcos irados assim, para engordar. Certo. Comprava, engordava com aqueles dois, matava um, ficava pro nosso gasto e o outro ele vendia, comprava mais dois. Comprava mais dois já heradinhos, já bem, bem grandinhos. Engordava outra vez, engordava os dois, vendia um e comprava mais dois. Aí que é o, que, que é o segredo do negócio, né? Estava é. comendo, mais depois, depois eu lembro que tinha, mangue tinha mangueiro também de porco, lá o que tratava dos porcos. Era abóbora? é abóbora, milho, né? Milho. É, milho. Ah, Rama de batata? Inhame, cozinhava inhame para tratar de porco? Cozinhava assim, que não assim que tem pequeno agora não, Cozinhar, grande assim. Certo. Que né? dava assim ah. na beira d'água. e Hihame rosa? Cozinhava aquela lata de 20 litros. Sim. E misturava no farelo e dava os porcos. E sentia engordava. É. Coisa boa. O porco ficava fechado, né, só comer é. e engordar. E o porco era a, a alimentação, Nossa. a da carne e a banha, né? Matava o porco, já fazia aquelas bolas de carne, aquelas, cortava aquelas pedaços com osso tudo, põe na, na, na, na gordura, a gordura ficava talhadinha, assim, branquinha mesmo. Né? E as bolas de carne, aí, linguiça, linguiça é, fazia, minha mãe fazia, e pendurava na, nos varal, assim, para secar. Em cima do fogão, perto? É, perto do fogão. Aquela linguiça gostosa, da, né? Ah, bicho, que lá era... Ele, gente que trabalhava na roça, precisava de comer bem, né? E depois, nós, é, quando o conhecido montou a, a charia, o Mercadinho, o Mercadinho era o um Mercadinho naquele tempo, né? Certo. Minha mãe fazia linguiça também, pra ele... fazer linguiça e levava lá para vender. Que... Minha mãe também trabalhou muito mesmo. Muito Tia Ana, eu não lembro me dela. É era trabalhadeira, nossa O seu, seu, pai também era outro é, cavador, é, né? Trabalhador. É, vocês, vocês, aprenderam ali com, com... até o, o, os últimos dias tava lá no comércio junto com o é. Aparecido, né? Ele ficava e aqui que ela viveu, a Tia Ana, né? É, Ela é nessa casa, nessa casa é, aqui da esquina. Tempo na Major Duarte. Da é, Major a casa, Duarte. A casa, a casa, meu pai comprou a casa da minha avó. Da sua avó. Naquela época, foi 20, pagou 24, não, não lembro o dinheiro mais como é que era naquela época. Isso aqui, Joaquim, tem uma história que eles falam que era, era o negócio das galinhas, como é que é, o campo das galinhas? galinha aqui embaixo, né? É, é Nossa Senhora das Graças aqui, é. né? Indo mais pro lado da faculdade de Direito. É ali. Ali, assim, né? é isso. E o que, que é? Por que, que era campo das galinhas? Eu acho que porque tinha muita galinha por aí. Os moradores todos tinham galinha, galinha né? Solta, né? As galinhas soltas. Na hora que chegava a noite, elas cada um ia pro seu. Cada um ia para o seu lugar. O seu galinheiro, né? É. O seu pozo. Gente, aqui franca. Ah, e hoje é centro da cidade, né? É. Quase. Essa avenida Presidente Vargas, na, na, na ponta dela. Aí, eu estou só conversando aqui, Paulo. Olha aí, o André, eu já almocei, agora estamos conversando aqui. Ó. Mas que bom, vou tirar mais um outro, um outro vídeo aqui. Você sabia desse Campo dos Galinhas, o André? Oi. Sabia dessa bem, história? Bem, não. Campo dos ga das Galinhas? Não. não, não, não, não. Aqui eram era casas separadas, era. é, como e se fosse um chato. das Galinhas. Campo das Galinhas. E quando chegava de dia, soltava as galinhas, misturava tudo, ficava tudo vivendo uh, junto lá. Quando chegava a noite, cada uma ela ia para os seus cantos, é para as suas é verdade, casas. É, ficou famosa essa, esse, ficou esse famosa. campo das galinhas. Franca, terra do calçado. Só que era na rua de baixo né, do tio Francisco, para baixo da casa dele um pouquinho. Tinha um cortume. É, onde as rua faz assim, ó? Esse... Cruza a padracheta com a Estevão Borro o Lins, lá embaixo. Lá embaixo, a é. Lins, e o curtume ficava na marginal do, do córrego? do... É, ficava. Do cubatão? É, dava. dava o fundo dava, dava no córrego. E esse, esse sangrava o curtume que usava água, jogava tudo no córrego, não né? Era no córrego. Não tinha tratamento d'água? Não tinha nada? Não né? Não tinha nada. Era só. E era um, um trabalho grande, né? É. Esse, e o Curtume dava até mau cheiro também na cidade Acabava, ali. Dava, né? soltava que eu cheiro. soltava aquelas caldeiras de... Nós estávamos acostumados já, eu estava lá dentro, eu estava acostumado. É. Você trabalhou três anos e no Curtum. Três anos e cur... meio. Três anos e meio no Curtum. E a senhora trabalhou na Samelo seis anos. Seis anos. Seis anos. Foi só esse trabalho, né? Da Samelo. Depois só veio ajudar na... Depois já morreu. Pespontava na minha casa. A senhora pespontou muito? Ah, pespontava. Um hum? bom tempo. Depois eu vim e dou aqui no... Mas a senhora tinha máquina de... Tinha. A tia Lula que era pespontadeira boa, né? Tinha, tinha máquina. Tinha máquina? Você ficou quanto tempo pespontando? Porque ah, uns... 15 anos, porque depois eu casei, né, para ajudar um pouquinho, eu comecei a pespontar na minha casa. Esse, esse pesponto, a vantagem é que você pode trazer o serviço para casa, né? É, Trabalha é, fora é. de hora, a não é, tem? trazia. Né? Trazia todo o serviço para casa, né? trabalhava lá para o Luiz Gomes. Luiz eu trabalhei Gomes. Trabalhava né? muito, nossa, para tirar o salário. Nossa. Luiz Gomes, né? É, Luiz Gomes, eu trabalhei muito tempo. Né? Pespontar. Tá. É, o, sapato, o sapato dá muito trabalho, não está? Dá bastante. Dá bastante trabalho. É cansativo. Cansativo. Hoje, com o mais moderno, com essas solas, é, hoje é. É, fica mais fácil, mas de primeiro era, era feito com quase um trabalho artesanal, né? É. Sapato por sapato. O quinca é, trabalhou no curtume e depois só no comércio, né? Depois só no comércio. O comércio é muito bom, né, o É. Uhum. Você faz muita amizade, tem que ter perseverança na hora que tá meio fraco, manter as portas abertas, né? É. E, mas é o que, o, qual que é o segredo do comércio, vencer no comércio? Ah. Ter um preço bom, ser amigo dos freguês, né? É, amizade, né? Amizade manda muito com os freguês, né? É. Tratar, tratamento com os fregueses também. É. Ter paciência, né? Paciência. Ter paciência com o povo. O povo chega exigindo coisas, né? Você tem que estar atento aí, como é que fala, uma resposta, né? Dá uma resposta. Daqui quem trabalhou com o comércio tem uma experiência de vida. Você trabalhou demais, nossa. Você trabalhou muito, né, Joaquim? Trabalhou e sofreu também, porque eu tinha um irmão que vivia, né? O irmão Qual que é o seu irmão que vivia? Gêmeo, né? Norberto. Norberto. Era é, é gêmeo? Era gêmeo, não. Gêmeo com o, o Norival. Norival, o Mudim. O Mudim? É. É um Eu lembro dele, né? do Mudim. Ele viveu quantos anos o Mudim? O mudim foi 70. 71 anos, né? É, 71 anos. 71 anos. Né? É. e o outro morreu com 50 anos, o outro gêmeo. De tanta bebida. Bebeu bastante, né? Ele estava forte, o Nito estava forte. nossa. Ele ganhava do Mário, da Tia Madalena. Ah, então ele, mar... Mar... então ele era bom. Ele também. Viu? Se, se é, deve... bebeu até morrer. De até morrer também. É, Mas mar... Mar... Ele bebia mais gente que o Mario. Ai, campeão. Você sabe que dessas famílias tem uma tendência para bebida, né? Então tem que Daqui, sempre controlar. Às vezes eu estava trabalhando, telefone tocar, falou aqui vamos buscar seu irmão que ele está caindo aqui na rua. e lá buscar ele. Quando nós vinha de táxi, ele chegava e falava, paga o táxi aí, ó. Sabe como é que é bêbado, como é que conversa, né? É. É, é no tapa mesmo. É no, no arranco. É no arranco. E se não, se não atender o pedido, Vixe. aí fica bravo. E ele, ele aposentou também, né? Aposentou, né? Ele casou? Aposentou. E o é. não. não, né? O Roberto não apresentou. Não, Quando ele não bebia, ele ficava, às vezes, a épocas sem beber Trabalhando parecido. Trabalhava parecido tá de motorista. Gente. É. Trabalhava de motorista parecido. A família, a gente tem que ser um arrimo em, em certos momentos, né? É. Tem porque nem todos os dedos da mão são iguais, né? É. Os, os, os irmãos também não são iguais, né? É. Então tem uns que tem que ajudar, colaborar, né? É. E é bom que é melhor colaborar com os outros do que ser ajudado, né? Eu acho... É, é melhor é. você poder ajudar o É melhor você rece... é, é ajudar receber, né? é, do que receber. É, do que receber. Eu falo muito nesse sentido com as pessoas. Eu falo assim, ó, quando você está ajudando, tá achando que está pesado a sua carga, é melhor ainda do que ser peso para o outro, né? É verdade. Ô Joaquim, mas que bom, você está com 80 aí? E um. 81 anos. E uma vida vitoriosa, é. né? É. Duas filhas... casado, 57 anos. 57 anos. As meninas, qual que é o nome dela? Ana? Hein? A Ana e a... <risos> Regina. A Regina, né? Você é. tem quantos netos? Neto tem... Seis. Sete, né? Sete, Não, é sete, seis, seis netos e um bisneto. Esse é que três, é o... Três netos, homem, e três netos, mulher. Você fala, um neto. do, neto, é? fala o nome dos netos tudo? Neto, Bem. Você fala o nome dos netos? Dos netos, fala. Vamos ver. Lá do Beto, do Beto é, é... A mais, a mais velha é a menina, Laís. Sim. Laís. Depois vem o Felipe. Felipe. Depois vem o Murilo. Murilo, são três. Certo. guarda da Regina é, é o André Luiz. Tá a, aqui. Andreza, Andresa Cristina e, e Adriana, né? Adriana. E, e o são, Bisneto? Bisneto é... Bisneto é só o Daniel. Daniel. pinga fogo. Você trabalha com o Caminhão, faz o que com o Caminhão? Faço transporte frete, mudança. Mudança. Franca e região? Franca e região. E, e, e transporte mais longo você não faz? Faz também. Já fui, meu. já. Automaticamente interrompido. Tá tendo. Ô, o, o André, o caminhão seu é que, que, que, que raça que é? Vou 7,90. Vou com. Tá, é, é, é diesel? 3 quartos. É diesel. Filho. Diesel, 3 quartos. É 3 quartos. Anda bem? Anda bem. E é econômico ou não? É faz a média vazio faz a média de cinco e meio, seis. carregado faz a média de 5. 5 quilômetros é é isso aí e o que que você transporta mais que você ah, eu puxo mais a mudança eu puxo muito também é andanho para pedreiro tábua, os andanho marca betoneira essas coisas eu também costumam puxar bastante pessoal é de chapa né então é, fica pode puxar fácil de tudo. E qual que é o contato, Silvio, aí? Telefone. 991891276. De novo. 991891276. André Luiz. É. André aqui em Franca e é região, aí, ó. Aí, registrando quem quiser trabalhar. O André é neto do... Tio, do... do... Quinca. Esse é filho da Tia Ana. Do, do João Aleixo, né, é. do, do Vô Mané Ponce. É isso aí, gente.